Ele está na primeira notícia que você leu pela manhã, que estava no post que seu amigo compartilhou. Ele está nas ruas, nas conversas, naquilo que vira fenômeno, no que viraliza, no que engaja, mobiliza, transforma, questiona. Está nas paid views, nos comentários, nas hashtags, nos tweets e retweets naquilo que você ouviu ou assistiu. Está nas versões, nas opiniões ou no silêncio. No desabafo indignado. Na crítica, na apologia, no sarro. Jornal está presente em tudo. Porque a informação é como o ar. Está em todo lugar, o tempo todo. Precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Jornal é o que leva a verdade até você. É o que garante que tudo aconteceu. Jornal está em tudo.